<laughs> There's no palavras, birds. Expressões faciais que eu topei, que eram cínicas Desculpa, mas tive que te dar o mesmo em troca Há coisas que regressam, mas o meu amor não volta Eu errei, mas não te esqueças Não faço sons de gaijas, trata-se de uma apenas Se bem te lembras, eu sempre disse que te amava À espera que tu acreditasses mesmo quando não mostraste mais teu amigo Pode parecer uma mentira Mas ainda mais comigo Há coisas que nunca mudam, Há pessoas que odeias Mas que ao mesmo tempo Sabes que é elas que te ajudam é Elas que te ajudam Desta vez não há chance De me aceitares Não dou nenhum. Nem te peço para voltar As coisas vêm e vão Tudo muda com o tempo Acreditaste que não Mas hoje chegou o momento E tu sabes que não Perdeste um por inteiro Só que é para haver uma relação Tens que mudar primeiro As coisas vêm e vão Tudo muda com o tempo Mas acreditaste que não Mas hoje chegou o momento E tu sabes que não Perdeste um por inteiro Só que Coisas que têm que acontecer primeiro, uma das coisas que sempre me deste foi a permissão. Mas uma coisa é ter ciúmes, outra é a obsessão, e eu não disse que não. Gostava quando dizias que eu era só teu, mesmo quando tu não me tinhas. Quando começamos, lembras-te quando te beijei na boca. Viste com que tudo fosse perfeito Para que um dia recordes aquilo que passamos juntos Não para tu ignorar tivemos rezar, tudo acaba um dia Nem sabes o quanto me custa sair da tua família Quase voltei para ti sem te dizer a verdade Por isso é que a ter seguro, nunca vais ficar só, há um amor que nunca muda, esse é o da minha avó, quem sabe se um dia as coisas voltam a ser normais, mas parece que os pesadelos tornaram-se reais demais, e mais fica ainda por dizer, tu és linda, mas por dentro ainda tens que crescer, ei princesa, o teu príncipe já não volta, a ah, não ser, a ah, não ser, Acreditaste que não Mas hoje chegou o momento E tu sabes que não Perdeste por inteiro Só que para haver uma relação Tens que mudar primeiro Primeiro Acho com naturalidade Ser tu próprio comigo Quando tiveres que dizer algo Diz não Não guardes para ti Sabes porquê? Porque isto torna-te fraco Mas muda, muda por mim Faz por mim, por ti, faz por nós